No vídeo de hoje vou te falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil que foi adiado por causa do Data FIFA. Vou falar aqui também sobre Pablo Mari no Flamengo. Vou te falar um pouco desse assunto. Vou falar aqui sobre a notícia do Flamengo porque o Flamengo aí tem, tem uma negociação aí com o jogador Pablo Mari. Olha, é, 10 milhões de euros podendo chegar aí a 16 milhões de euros, né? É, hoje o Arsenal perdeu para o né? Por 2x0, na estreia da Premier League. Hoje o jogador Pablo Maria, o zagueiro, chegou, a, chegou aí a 20 jogos pela, pelo clube, né? Pelo Arsenal. Então, agora o, o Flamengo aí tenta contratar o jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Pablo Maria pode ir para o Flamengo? Será que, será que o Flamengo pode, fazer, pode contratar? Pode contratar aí o Pablo Noari? Deixa nos comentários eu conto com vocês, tá bom? Vou falando aqui sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que foi adiada para o dia 15 de setembro, por causa da data FIFA que acontece aí, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo, que aconteceu hoje, a convocação né? do, da seleção brasileira, né? Então.. O Brasileirão aí vai voltar só no dia 11 de setembro, Vom, vamos ter mais jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Mas, é, hoje saiu aí a convocação do, do treinador Tite, né, então é, o, a Copa do Brasil só vai ser aí dia 15 de setembro, porque o Brasil vai, vai, vai enfrentar aí Chile, Argentina e Peru, é, né, enfrenta aí três jogos aí, é, o Brasil pode perder na Copa América, Vai pegar aí Chile e Argentina e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E hoje, né, o Gabriel e o Everton Ribeiro foram convocados, né. E também Rascaeta e Isla também foram convocados para a seleção, né, seleções de fora do Brasil. Grave no canal, ative as notificações se você não perder nenhum vídeo. Deixa o like, porque o teu like ajuda demais no nosso canal, tá bom? A gente vê no próximo vídeo. Até lá! Fui!